Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro... Os Últimos Seis Dias de Jesus Por Jamiro dos Santos Filho Barrabás Os soldados tomaram os braços do mestre e saíram com ele da fortaleza de Herodes. Ao ver o estado deprimente de Jesus... Caifás deixou escapar um leve sorriso de satisfação. O soldado informou ao sumo sacerdote que Herodes já havia coroado o rei dos judeus, que reconhecia a sua autoridade, por isso dera ao mestre o cetro real e o manto que o rei fazia por merecer. Caifás, ainda sorrindo maldosamente, disse ao soldado que havia entendido a posição de Herodes e que ele agira corretamente devolvendo Galileu para Pilatos julgar. Afirmou que levaria o condenado ao governador para que este consumasse sua morte. Novamente na rua, o grupo foi envolvido pela multidão desvairada. Aos gritos acusavam o mestre de fanático, falso messias, endemoniado e inimigo da lei de Moisés. Os soldados a custo protegiam-no das investidas ruidosas dos mais exaltados. Aquela caravana seguia pelas ruas de Jerusalém debaixo de apupos e ofensas. Caifás ia frente, solene, garboso como herói e defensor da integridade moral da nação judaica. Sorrindo sempre, saudava uns e afagava a outros. Era o um retrato da falsidade aliada ao desejo de se aproveitar da oportunidade em busca de popularidade para ainda mais se fortalecer politicamente. E ele seguia também. Os espinhos maltratavam-no, mas as vaias feriam muito mais. Seu espírito puro sofria por ver tanta incompreensão. Os passos eram vacilantes e indecisos, pois os olhos estavam nublados pelo sangue que lhe dificultava a visão. A boca seca e a transpiração exagerada demonstravam que seu corpo começava a se desidratar. Impossível supor aquelas cenas pelas ruas da cidade. Em meus singelos estudos, jamais imaginara ser tamanho o sofrimento e humilhação que Jesus passara antes mesmo da crucificação. Mas, infelizmente, muito mais ainda estava por ver. De repente, tive uma surpresa. Um pouco atrás, o apóstolo João, Maria de Nazaré, Maria Marcos, Maria Madalena, Salomé, Lázaro, Marta e Maria, Simão, o ex-leproso, e ainda alguns conhecidos seguiam discretamente o cortejo. Juntei meu sofrido grupo e pude ouvir um pouco do diálogo entre Maria de Nazaré e sua amiga Marta, irmã de Lázaro. Maria perguntou entre soluços: Marta, conta-me como ficaste sabendo da prisão de meu filho. Senhora, ontem por volta das onze horas da noite, os apóstolos chegaram à minha casa e, em prantos, contaram-nos acerca da prisão do mestre. Houve um princípio de pânico quando nos pusemos todos a chorar, perguntando-nos o que faríamos para salvá-lo. Amedrontados, os apóstolos diziam que voltariam imediatamente a Galiléia, pois Caifás logo os prenderia também. Passamos a noite em claro, afinal, quem conseguiria dormir? Quando o dia chegou, Lázaro disse que viria a Jerusalém, então resolvemos vir também a fim de buscar notícias. Mas os apóstolos lá ficaram escondidos e temerosos. E Pedro, onde está? Oh, Marta, após haver negado meu filho por três vezes, Pedro entrou em choque emocional e agora dorme. Coitado, quando acorda, grita, pede perdão, chora muito e volta a dormir. João Marcos ficou com ele. João me contou que meu filho profetizar a negação dele. Talvez por isso ele tenha sofrido mais pela invigilância quando o fez. Coitado de Pedro... Marta colocou o braço no de Maria de Nazaré e perguntou em prantos: Senhora, o que vamos fazer? Olha o que fizeram com ele. A nobre senhora suspirou enquanto lágrimas molhavam seu cansado rosto. Com os olhos azuis voltados ao céu, exclamou em súplica: Minha filha, confiemos em Deus. Já entreguei meus receios a ele. Eu sei que meu filho é o Messias, esperado por todo o povo, aquele que veio ao mundo para nos libertar, e ele fará isso. Tenho fé no Criador. Na hora suprema, as legiões celestes não permitirão que meu filho morra. Você verá. Ouvi-la dizer isso, mais apertava meu peito pois ela esperava em vão pelo milagre tão desejado. Olhando os que seguiam o mestre, vi dois grupos distintos. Lá na frente, em desenfreada algazarra, os comparsas de Caifás, enquanto lá atrás, os amigos que o amavam apenas sofriam sem poder algo fazer a fim de salvá-lo. Os fatos da vida sempre são marcados por sensações opostas. Enquanto alguns comemoram a suposta vitória, há é aqueles que choram a derrota. O desastre de alguém é, muitas vezes, lucro ou alegria de outro que festeja. E assim também era naquele momento. E continuaria ainda com mais fortes emoções em seu julgamento. Os adversários eram astutos, gananciosos e insaciáveis. Dispostos a tudo, jamais permitiriam fossem contrariadas suas intenções malévolas. A desordem e a balbúrdia estavam invadindo as ruas de Jerusalém. Os moradores e comerciantes olhavam assustados sem entender o motivo para tal confusão. Alguns perguntavam o que estava ocorrendo e, ao saber, quase não acreditavam, pois no domingo anterior Jesus entrara na cidade ao abrigo de aplausos, flores e recepcionado como verdadeiro Messias. Finalmente, chegamos novamente à fortaleza de Pilatos. O pátio estava tomado e o povo se comprimia para assistir ao espetáculo, tão disputado. O grupo de Caifás foi conduzido para perto do pretório, em uma parte elevada, aberta para a praça, onde Pilatos costumava julgar os rebeldes, expor ao povo leis de interesse público ou mesmo assistir a algum espetáculo em dias festivos. Os soldados subiram as escadas conduzindo o mestre, que se mostrava fraco, cambaleante e manchado de sangue. Os olhos já tristes e sem brilho permaneciam quase fechados, certamente pela intensa dor causada pelos espinhos pontiagudos. O oficial direto de Pilatos apresentou-se e ouviu o que dissera Herodes que devolvia o condenado às mãos de Pilatos por reconhecê-lo responsável pelos destinos da província judaica. Adentrando pelo palácio, o soldado expôs ao governador o que Antipas fizera. Disse ainda que o condenado fora maltratado e trazia na cabeça uma coroa de espinhos e nas mãos uma cana suja, representando um cetro real. Alterado em seu humor pela atitude de Herodes, Pilatos expôs aos amigos ali reunidos. Companheiros, eu me vejo em delicada situação. Pois Herodes agravou ainda mais ao me devolver o profeta. Humilhou-o, colocando-lhe uma coroa de espinhos e o tratou com desprezo e sarcasmo. E agora está em minhas mãos o destino desse homem, justo e humilde. Que fazer? O tumulto fazia-se ouvir na sala onde estavam o governador e seus amigos. O ambiente começou a ficar tenso e ninguém sabia o que fazer. Então, Pilatos ordenou ao seu oficial. — Políbios, leve o Nazareno à outra sala. Quero ouvi-lo. Em poucos minutos, Políbios entrou na referida sala conduzindo Jesus. Ao vê-lo, Pilatos assustou-se com sua aparência, que reclamava compaixão e dor. O soldado fez com que ele se acomodasse em uma cadeira, enquanto o governador ficou em pé, andando de um lado para outro, inquieto e perturbado. Depois parou diante dele e perguntou, — Galileu, que fizeste a esses homens? Não ouves de quantas coisas te acusam? Sabes o que desejam? Jesus nada respondeu. Mas olhou Pilatos com ternura e gratidão, pois ninguém do Sinédrio, nem Herodes e mesmo os soldados tiveram por ele o mínimo de carinho e respeito que o governador lhe dispensava. Mas Pilatos insistiu. — És tu o rei dos judeus? — respondeu Jesus. — Dizes isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? — — Acaso sou eu judeu? Teu povo e os sacerdotes-chefes te puseram em minhas mãos. que fizeste de tão grave? Queres fundar um reino? — Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus guardas teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. — Mas tu és rei? — Tu dizes que eu sou o rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos abaixou-se a fim de ficar mais perto. Olhando-o firmemente, perguntou. — Que é a verdade? Nessa hora ele abaixou os olhos e nada respondeu. Pilatos voltou a andar em torno dele... Enquanto Políbios adentrou pela sala e falou. — Senhor governador, a multidão está enfurecida e quase descontrolada. Exige que seja rápida uma decisão de vossa parte. — O que faço? — Leve o condenado de volta. Políbios reconduziu Jesus ao pretório e, ao chegarem, a multidão ovacionou desvairada. Quando Pilatos apareceu, exigiu silêncio e... Dirigindo-se a Caifás, disse, Sacerdote, eu não achei nele culpa alguma. Caifás respondeu, Se este homem não fosse um malfeitor, não o entregaríamos a ti, e não nos é permitido condenar ninguém à morte. Lívido, Pilatos voltou a entrar no palácio. Sua raiva estava à beira da explosão. Acuado entre os sacerdotes astutos e a doçura de Jesus, não sabia que decisão tomar. Ele não queria fazer o jogo de Caifás, mas ao mesmo tempo se sujeitava a ele, pois sua reputação diante de César dependia também dos relatórios enviados pelo sumo sacerdote a Roma. Assim, Pilatos não podia tê-lo na condição de inimigo. Novamente buscou socorro entre os amigos patrícios. — Que fazer? — perguntava ele, enquanto o vozerio aumentava lá fora. O oficial Políbios retornou à sala e, com ar de preocupação, disse... — Senhor, o clima é pesado e insustentável. A vossa decisão deve ser urgente. Políbios era o homem de confiança de Pilatos... Por isso, o governador perguntou-lhe, — Políbios, que poderemos fazer para salvar esse homem? — Senhor, o réu impressiona por sua serenidade e resignação. Deixa-se conduzir docilmente, nada reclama. Conduído por vê-lo em atroz sofrimento, aproximei-me sugerindo-lhe que poderia ele recorrer à vossa justiça e, depois de provada sua inocência, livrar-se-ia das mãos sujas que o condenaram. Porém, ele negou tal recurso e afirmou confiar na justiça de seu pai que está nos céus. Por isso, para livrá-lo da pena de morte, propõe a flagelação como último recurso, visando acalmar a sanha do povo. Nesse momento, ao ouvir a sugestão, o senador Públio interveio e exclamou apavorado. — Os açoites? Mas isso é terrível. Ele não suportará. Pilatos respondeu. — Senador, eu entendo vossa preocupação, mas conheço essa gente fanática e insaciável. A sugestão de Políbios visa salvar o Galileu da morte, embora custa de sofrimentos inenarráveis. Julgo ser o melhor que temos a fazer. Por isso ordene imediatamente a fagelação, Políbios. O oficial saiu presuroso a fim de cumprir a ordem. O senador Públio saiu também, acompanhado por outros romanos, a fim de assistir aos açoites que infligiam dores que muitos não suportavam e sucumbiam à morte, ali mesmo no poste. À ordem de Políbios, os soldados desnudaram o mestre, deixando-o coberto apenas da cintura para baixo. Depois o amarraram ao poste, de forma que as costas ficassem totalmente expostas aos açoites e abriram suas pernas para que todo o corpo recebesse as chibatadas. A multidão começou a gritar em delírio. E eu comecei a tremer. Minhas pernas bambearam e caí de joelhos. O medo invadiu meu íntimo e tudo sumiu à minha volta. Algazar recuava em minha cabeça, deixando-me tonto. Fechei os olhos por alguns momentos e roguei a Deus forças para me manter equilibrado e consciente. Então, dois brutamontes se aproximaram com os chicotes em punho. Um dos flagelos tinha de dez a doze correntes finas com pequenas bolas de chumbo nas pontas. O outro era feito de tiras de couro com pregos pontiagudos, alguns até enferrujados. Havia exímios flageladores que manejavam o chicote, arrancando a pele do corpo, deixando-o condenado vivo para ser crucificado depois. Os dois se posicionaram. A multidão se fez expectante. Por lei seriam trinta e nove chibatadas. Olhei o mestre, que nesse instante dobrou a cabeça, apoiando-a em um dos braços. Ele aguardava os açoites. Políbios acenou, autorizando o início. Então, ó Deus, meu Deus, começou a flagelação. Alternadamente, os dois soldados golpeavam a temida arma do suplício. A cada golpe, o povo delirava e um estranho coro ecoava longe, contando os açoites, exprimindo a loucura e a tirania dos desalmados infelizes. Eu chorava descontroladamente. Meu corpo sacudia os soluços repetidos e doloridos. Queria sair dali, correndo, mas uma força estranha imantava-me ao chão. Os pregos e as bolas de chumbo acertavam todo o seu corpo nas partes íntimas, no rosto e nas pernas. Nada escapava técnica daqueles carrascos. A seus pés formava-se uma poça de sangue, que escorria a manchar de vermelho o chão de Jerusalém. Era sinistro ver o povo contar em couro as chibatadas. Seguidamente, o Azorragues unia no ar e o atingia por inteiro. Então, clamando em desespero, gritei bem alto. Oh, — "Ó meu Deus! Meu Deus! Leve-me de volta! — — Leve-me de volta ao meu tempo. Quando calei, ainda ouvi a multidão. — Doze, treze, quatorze. Então, em descontrolado, comecei a contar silenciosamente para ver o fim dos açoites, mas vi que ainda faltavam muitos, por isso, já não apenas chorava, mas gritava em desespero. — Parem! Por Deus! Parem! Olhei-o e senti que ele ainda estava consciente e não soltava um gemido. Olhei o povo e não acreditei no que estava acontecendo. Pensei estar em alucinação, pois vi que outra multidão, composta de espíritos infelizes... Gritava ou urrava em sinistra onda de loucura, em desequilibrado tom de ironia, cinismo, inveja e ódio. Com carantonhas horripilantes e verdadeiros andrajos, sintonizavam-se com os homens em fios finíssimos e com eles repartiam as intenções infelizes de eliminar o mestre de amor. Não saberia dizer de qual lado da vida o quadro era mais dantesco. Era assustador aquele quadro que me causava medo. Magnetizado pela inesperada visão, voltei à realidade, ouvindo chicotes unindo no ar e a multidão gritando. — Vinte e cinco! Vinte e seis! Vinte e sete! Nesse momento, as pernas do mestre curvavam-se ao peso do corpo combalido que não mais se sustentava em pé. Quase que totalmente entregue e incapaz de se erguer, somente não foi ao chão por estar amarrado ao poste. Um dos soldados buscou água em um balde e bruscamente jogou nele, molhando-o por completo. Impulsionado pela dor, ele esticou as pernas, gastou as últimas forças e, em esforço supremo, colocou-se novamente em pé. Era necessário seguir até o fim. Ao vê-lo se erguer, a multidão exultou. O trágico espetáculo não poderia ser interrompido a meio caminho e a sede insaciável do povo em ver o tormento alheio, não tinha fim. Assim, novamente o chicote sibilou no ar. — Vinte e oito, vinte e nove, trinta! Então exclamei compungido. Oh, — Ó Pai de misericórdia, faltam nove! Aquele tormento estava vindando. Mas parecia que o tempo não passava, pois eu já não tinha o controle das horas, dos minutos, enfim, fugia de minha mente o quanto demorava o suplício injusto. Mas, felizmente, ouvi a multidão gritar: Trinta e oito, 39! Instintivamente gritei bem alto. Acabou. — Oh, meu Deus! Acabou! Ele conseguiu! Com dificuldade, levantei-me e fui chorar bem próximo dele. Cheguei, ajoelhei-me à sua frente para vê-lo melhor e contemplei sua divina dor expressa em lágrimas, suor e sangue. Os seus pés pisavam o sangue que começava a coagular ao calor solar. Sua compreensão exausta causou-me forte comoção. Inconformado com o que presenciei, revoltei-me contra o mundo cruel que sacrifica os justos e aplaude os carrascos, que humilha os pequenos e entroniza os tiranos, que ignora os santos e ama os ímpios. Desejei apertá-lo em mim, ter em mãos um bálsamo para amenizar toda a sua dor. Queria diminuir seu sofrimento, afagá-lo no peito e dizer-lhe que o amava, mas, para mim, ele era inatingível, impalpável mesmo. De repente... Ele abriu os olhos e o suave azul brilhou ainda mais com as lágrimas que deles caíam pela face marcada de dor. Alçando os olhos aos céus, balbuciou com dificuldades. Rendo-te graças, ó Pai, por sustentar-me de pé. Graças te dou, meu Pai. Arrebatado por aquele exemplo de sublime virtude, senti amenizar minhas dores, e somente, então, a inconformação foi embora de meu peito. Ele rendia graças ao Pai. Ele suportar o castigo, então, restava-me apenas aceitar as coisas como elas são. Nesse momento... Presenciei uma cena inesperada. O senador Públio aproximou-se vagaroso e atento a observar o réu em seu doloroso suplício. Olhou a coroa de espinhos a perfurar-lhe a fronte, os filetes de sangue mesclados às lágrimas e o corpo em carne viva a tremer de dor, totalmente coberto de cortes ensanguentados. Para o próximo, ao mestre a é observá-lo. Sem nada dizer, apenas admirava aquele homem divino. Ou seria aquele divino homem? Por longos minutos, ali ficou a contemplar o mestre. Então, Jesus levantou lentamente a cabeça, e seus olhos encontraram os do senador que, talvez envergonhado, abaixou o olhar, pois não suportar aquele sublime brilho que sentia ser superior a tudo o que conhecera até então. Abalado com tamanha força moral, Públio voltou ao interior do palácio e não mais voltou. Logo atrás veio Políbios, apavorado pelo alarido que a multidão produzia. Escareceu ao governador que os açoites não haviam saciado a fúria do povo enlouquecido que gritava morte ao condenado. Impressionado com o capricho da multidão, Pilatos perguntou, — Que fazer? Como resolver tão delicada situação? O senador Públio novamente interferiu, sugerindo outra saída. — Governador Vós não tendes algum prisioneiro que possa ser sacrificado no lugar de Jesus de Nazaré? Quem sabe esse povo se dê por satisfeito ao ver morrer um criminoso? Pilatos pensou por instantes e logo sorriu satisfeito, pois se lembrara de alguém. Por isso, exclamou, Senador, eu julgo sua sugestão oportuna e correta. Sim, temos do cárcere alguém que poderá morrer no lugar do profeta Galileu. É Barrabás, conhecido salteador e revolucionário. Creio ser impossível a multidão pedir sua liberdade e condenar Jesus. Feliz com a possibilidade de ver resolvida a questão, Pilato se levantou e ordenou. Políbios, mande trazer Barrabás. Imediatamente, o governador saiu do palácio, dirigindo-se ao pátio. Ao chegar, exigiu silêncio e falou, olhando principalmente para Caifás. Vós me apresentastes este homem acusando-o de agitador do povo. Ora, eu o interroguei e não o achei culpado de nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes pude condená-lo, pois que o devolveu a mim. Nada, pois, praticou ele que mereça a morte. Soltá-lo-ei, pois já o castiguei. Então, Pilatos fez com que Jesus se aproximasse a fim de ficar visível a todo o povo e exclamou, Eis o homem. Mas o povo bradou colérico. Morra este homem! Crucifica-o! Dirigindo-se a Caifás e seus comparsas, Pilatos afirmou, Tomai-o vós e crucificai-o, porque não acho nele culpa alguma. Caifás respondeu, Nós temos uma lei e segundo esta lei ele deve morrer, porque se diz filho de Deus. Ao ouvir essa referência, Pilatos dirigiu-se a Jesus e perguntou, De onde és tu? Mas ele nada respondeu. Pilatos inquiriu novamente: Não me respondes? Não sabes que te posso pôr em liberdade ou crucificar-te? Trêmulo e enfraquecido, Jesus respondeu com dificuldade: Nenhum poder teria sobre mim se não te houvesse sido dado do alto. Aflige-te, mas maior pecado tem quem a ti me entregou. Encabulado por ver como Jesus se expressava, Pilatos exigiu silêncio e falou à multidão. Mais uma vez vos digo, não acho nele culpa alguma, mas, como tendes o costume de que vos solte um preso na Páscoa, darei a vós a oportunidade da escolha. Imediatamente os soldados trouxeram Barrabás. Quando esse chegou, a multidão aplaudiu gritando o seu nome. Por alguns instantes ficaram juntos Pilatos, Barrabás e Jesus. Olhei os três e fiquei pensando, pois Pilatos representava o poder do mundo, Barrabás simbolizava a revolta do mundo, e Jesus era o amor do mundo. Como eram diferentes! Novamente, Pilatos ergueu o braço e, após o silêncio, perguntou, Qual dos dois vós quereis que eu solde, Barrabás ou Jesus de Nazaré? Eu gritei com toda a força de minha alma, Jesus, solta Jesus de Nazaré! Mas o povo gritou, Barrabás, liberta Barrabás! Não acreditando no que ouvia, Pilatos perguntou novamente, Vós quereis ver livre Barrabás? De novo gritei por Jesus, mas a multidão preferia Barrabás. Era quase um coro único a escolher o salteador, não deixando nenhuma chance a quem gritava pelo mestre. Rebois, Pilatos ainda perguntou, que farei então com Jesus, chamado Cristo? Crucifica-o! Crucifica-o! Morte ao Galileu! Estava selado o destino do mestre aqui na terra. Os homens não o queriam por aqui. Ele estava sendo expulso da cidade dos profetas, expulso do mundo e dos corações dos homens. Estarrecido diante de tal escolha, Pilatos olhava a multidão sem compreendê-la. Talvez ele não estivesse a par de que um número muito grande dos presentes pertencia aos chamados elotes, portanto companheiros de Barrabás, e outro tanto fora pago por Caifás e seus comparsas a fim de votarem contra o mestre. O governador ainda conversou com Públio e este expôs sua tristeza por ver o profeta Galileu condenado à morte. Afirmou ainda que ele, Pilatos, tudo fizera por preservar a vida do Messias e não conseguira. Por isso que não se culpava da trágica morte dele, pois o sangue derramado do inocente cabia agora aos judeus, e, principalmente, aos sacerdotes ambiciosos do Sinédrio. Pilatos ficou pensativo por alguns momentos. Nesse ínterim, Caifás e seus súditos reiniciaram seus gritos, naquele momento, dirigidos ao governador. Governador, se o soltas não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei opõe-se a César, — E este que aí está, se diz rei. Falando dessa forma, Caifás pressionava Pilatos, pois não ser fiel a César significava até mesmo a morte. Transtornado emocionalmente por ver tamanha prepotência e sagacidade em Caifás, Pilatos voltou-se aos judeus e falou — Sou inocente do sangue deste justo. A vós tocais a responsabilidade deste crime. Caia o seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Pois, lavarei as mãos deste infame crime. Dito isso, Pilatos ordenou que trouxessem água e, diante da multidão em alarido, lavou as mãos, com isso simbolizando sua inocência. O povo aplaudiu e, em delírio, gritava pela morte de Jesus. Em seguida, Pilatos oficializou a crucificação do mestre e libertou Barrabás, que desceu as escadas, sendo recebido tal qual um herói pelos seus comparsas. Depois, ordenou a retirada do mestre para o interior do palácio e se recolheu também, juntamente com os patrícios e soldados. Estava terminada a condenação de Jesus de Nazaré. A fúria do povo estava amainada, e a dor semeada. Barrabás e seu bando deixaram a praça em gritos de alegria. Caifás e seus súditos foram embora se sentindo vitoriosos. Os amigos do mestre choravam. Maria de Nazaré e os outros não acreditavam no desfecho de tudo. E eu... Não sabia o que fazer. Aos poucos, a praça foi ficando vazia. Sem rumo, deixei-me ficar ali, pensando na ingratidão humana. Então, ouvi alguém sussurrando. Era meu protetor a me dizer. Meu filho, uma idade bestializada ainda não compreende os sentimentos humanos... Que dirá dos anjos? Nós mordemos a mão que nos alimenta, maldizemos benfeitores que nos socorrem, esquecemos amigos que nos ajudam e somos ingratos com quem nos ama. A ingratidão é uma chaga de difícil cura que, enraizada nas entranhas da alma, exige milênios até que seja totalmente extirpada. Aguardemos, pois os lábios que hoje escarneceram serão amanhã aqueles que louvarão. Os homens que hoje conclamaram a morte do meigo rabi da Galileia voltarão a carne mais tarde e, transformados seus corações, darão a vida por ele. Vendo-me em continuado pranto, ele completou. Chora, meu filho querido. Ainda hoje sentirá a verdade do que digo. Embora não pudesse ver o meu protetor, meus olhos indagaram o que queria dizer com aquelas palavras, e ele carinhosamente respondeu. Falta pouco. Você verá como os homens mudam. Então, o medo tomou conta de meu ser. Será que me encontraria comigo mesmo? Uma coisa... Era certa. Eu temia esse encontro. Conhecendo minhas imperfeições, certamente há dois mil anos eu beirava a selvageria, debochando das virtudes nobres, inebriando-me nos vícios e distribuindo maldades a todos que dificultassem o meu caminho. Roguei ao pai que eu não tivesse de ficar muito tempo ao meu lado,